tá para não ficar muito longo então eu faço um até um pedaço termino no segundo vídeo e depois eu passo para vocês como emendar tá esse motivo ele tem aqui ó 26 centímetros e meio tá 26 centímetros e meio tá bom bom o que eu faria com ele eu faria com barbante faria tapete tá é centro de mesa ou até mesmo toalha de mesa ficaria bem bonito ok então vamos lá bom o fio vocês podem estar utilizando o fio anne tá 100% algodão eu vou utilizar essa agulha de 1,75 ok bom pra melhor visualização vou fazer com a linha branca tá então aqui olha só vou deixar um pedacinho para arremate tá vou começar com uma correntinha sem apertar contando como 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 correntinhas eu venho aqui na primeira, aquela que eu não apertei, faço um ponto baixíssimo, um, dois, três, quatro correntinhas. Vou trabalhar com ponto alto duplo, duas laçadas, aqui. Eu vou fazer meu primeiro ponto alto duplo, duas laçadas aqui. Meu ponto alto duplo, então, vou trabalhar com ponto alto duplo aqui. Contando com as quatro correntinhas, eu vou ficar com 24 pontos, ok? Então, aqui eu fiz os 24 pontos altos duplos, venho aqui na quarta correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, um, dois, três correntinhas para dar altura mais duas de espaço vou pular um no seguinte. Faço um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto, duas correntinhas de espaço, pulo um no seguinte, um ponto alto, agora eu vou repetir: duas correntinhas, pulo um pô no seguinte, um ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas por um ponto seguinte, um ponto alto, tá? Então vai ficar intercalado. Ponto V, e ponto alto, separado de duas correntinhas. Então vai ficar assim, tá? Aqui eu fiz duas correntinhas, então eu conto 12 um, aqui no terceiro, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas aqui dentro desse espaço vou fazer dois pontos altos aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no espaço dois pontos altos Aqui no ponto alto, seguinte um ponto alto, aqui no espaço, dois pontos altos, e aqui no próximo espaço, um ponto alto. Então, agora eu vou repetir: tá, um, dois, três, quatro correntinhas. Vem no ponto alto, faço um ponto alto, no espaço, dois pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto no espaço, dois pontos altos tá e aqui onde tem o um ponto B, faço um ponto alto, um dois, três, quatro correntinhas, e aqui eu começo novamente, ok. Olha só, então chegando aqui. Eu venho na terceira correntinha um ponto baixíssimo 123 um, correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto 1 2 3 4 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 1, 2, 3, 4 e aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto, tá? Então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas, um ponto baixo no espaço um dois três quatro correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok chegando aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo três correntinhas um ponto alto no ponto seguinte aqui no seguinte um ponto alto e um ponto alto aqui tá uma duas três correntinhas eu venho nesse espaço vou fazer três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo espaço três pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Então, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Agora eu vou repetir, três correntinhas nesse espaço, três pontos altos,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 na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, tá? Eu vou caminhar até esse último ponto alto. Então, aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui no último, um ponto baixíssimo. Três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. uma duas três correntinhas ouvir aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas um ponto baixo no mesmo lugar uma duas três correntinhas novamente um ponto baixo uma duas três correntinhas e mais um ponto baixo aqui então aqui eu fico com três argolinhas ok uma duas, três correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos: uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, bem no último, faço novamente três pontos altos, então, agora é só repetir, tá. Três correntinhas, venho nesse espaço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz uma argolinha, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho duas argolinhas, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz três argolinhas uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto três pontos altos três correntinhas aqui no último três pontos altos ok olha só então aqui eu fiz três correntinhas vem aqui Faço um ponto baixíssimo. Agora, toda vez que a gente começar, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo aqui, eu vou caminhar aqui, ó, no seguinte com um ponto baixíssimo e aqui no último ponto, tá? Um, dois, três correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Então eu vou começar sempre desta forma tá bom começar e terminar ok uma duas três correntinhas bem aqui na primeira argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas vou vir aqui no primeiro ponto alto, faço três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, no último ponto alto e faça aqui três pontos altos. Ok? aí eu vou repetir três correntinhas um ponto baixo aqui na argolinha três correntinhas um ponto baixo na argolinha três correntinhas um ponto baixo aqui na argolinha três correntinhas aqui no primeiro ponto alto faço três pontos altos Vai ficar assim, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu começo novamente. Então aqui eu faço no primeiro. Aqui eu faço no último. Ok? Então agora é só vocês seguirem fazendo dessa forma aqui, ó. Tá? então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo tá então agora é como eu falei pra vocês eu vou repetir aqui a carreira anterior tá caminho faço as três correntinhas e mais dois pontos altos aqui uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo três correntinhas na argolinha um ponto baixo Três correntinhas aqui no primeiro ponto alto, faço aqui três pontos altos. Ok, aqui é só olhar, tá vendo? Ó? Fica na mesma direção, tá? Aqui também é a mesma coisa ó. Fica na mesma direção, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas bem aqui nesse espaço. Ponto baixo três correntinhas novamente. Um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu vou repetir. Então, aqui no último ponto alto, faço meus três pontos altos. Agora é só repetir três correntinhas na argolinha. Um ponto baixo. Três correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto. Três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Novamente um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis e aqui eu vou repetir novamente aqui no último ponto alto três pontos altos ok bem facinho então aqui eu já adiantei tá sempre vai ser igual ok aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui eu vou fazer meus três pontos altos, ok? Um, dois, e três, faço três correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço meus três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Venho nesse próximo espaço, faço três pontos altos fechados juntos, uma, duas, três correntinhas aqui eu faço meus três pontos altos Um, 2 e 3 agora é só repetir tá três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu faço meus três pontos altos três correntinhas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 uma duas três correntinhas e aqui três pontos altos no mesmo lugar então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok ó oh. então no próximo vídeo eu estarei fazendo o restante das carreiras que falta tá e como emendar ok então é isso se você gostou deixa meu joinha e até a próxima, obrigada, beijos, tchau, fica com Deus.